gente gente, é, eu costumo dizer que meu nome é Tonhão e que meu apelido é Antônio Carlos, né? Na verdade meu nome é Antônio Carlos, meu nome é artístico é Toninho Terra. Então, o nome Tonhão foi quando eu comecei a jogar bola aqui na Fundação Gaia Martins. E o nome é artístico é Toninho Terra, quando eu comecei a participar dos festivais de músicas né? é, que havia na cidade. Mas então, aí eu sou. O Tonhão é um menino pobre, nasceu lá no Vale do Getion. A minha trajetória, eu saí daqui com 11 anos e. Aprendi a desenhar e entrei na faculdade de moda e continuei trabalhando em São Paulo. Olha, minha história ela é, assim, ela é interessante, Que as artes vêm para mim como um presente mesmo. Uma, Eu digo que foi uma missão. É, é tudo de bom, por isso dizer, porque é uma cidade pacata, uma cidade que você descansa e que você pode trabalhar numa boa, tranquila. Fabrício trabalha com o ensino de artes há 21 anos na cidade de Buritizeiro dentro do âmbito educacional, sendo professor e artista ao mesmo tempo, dentro da, do município de Buritizeiro Cultura é tudo que nos rodeia, tudo que nos, nos faz sentir feliz, que nos faz produzir, que nos faz sentir pessoas melhores. Desde o ensinamento passado por uma pessoa mais experiente, a o um embalado, uma música, por, pra, é pela uma criança Eu acho que é nos detalhes mais simples Nos detalhes que mais aflora a nossa emoção Que a gente vai ver o verdadeiro sentido da cultura Esse eu vou dar conta tempo tem. Da vida me restou você Foi um presente de querer Da tentação você surgiu Me deu prazer Abriu a porta do meu eu E fez sentir que a vida, enfim Se faz em nós a cada amanhecer Você é vida, sonho e prazer É o sol que traz alento ao meu destino Só você faz-me renascer No teu corpo é que eu encontro o abrigo O desejo de entrar no mundo da arte ele vem da, do gosto mesmo, né, que eu sou apaixonado pela questão artística, pelas artes e também pela necessidade que eu via do município de Curitizeiro ter mais esse, esse contato com a arte, né, ter essa experiência com a arte dentro da escola e da escola para os campos, para fora, né, levar a arte para dentro da casa. Nós temos aí uma exposição de arte que ela já acontece há vários anos, né. Por onde eu passei na minha vida escolar, como professor, como artista, eu sempre levo essa exposição. Difícil. Muito difícil. Tinha que buscar tudo na roça, tudo plantado. E Nessa época a gente não aposentava, não tinha quase aposentado, né? Não tinha nada. Tinha que buscar na roça. Plantava e buscar na roça. E Bonitizeira é uma cidade que precisa, uma cidade que é o um celeiro de artistas. E ele precisa, as pessoas têm essa necessidade com a arte Então a escola foi meu caminho Para poder chegar nas casas das pessoas Com esse fazer artístico Com essa exposição das diversas, das diversas temáticas artísticas Que a gente encontra dentro do nosso município E dentro do nosso povo Que é como eu falei É um povo artista Meu querido recanto Fofoso O teu povo é leal E altaneiro Eu me sinto tão em ser teu filho, ó Buritzeiro, o teu nome nasceu das palmeiras do guerreiro estás que agora te beleza formosa cachoeira do quinho que E eu nasci em Buritizeiro, fui criado em Buritizeiro, resido em Buritizeiro até hoje e meu sonho está em Buritis a gente tem aquela lembrança, aquela saudade, né, das aves, aqueles cogos cheios, né, muito peixe, pescava muito, tinha muito peixe, até aquela estação ainda, eu lembro dela um pouco, era, eu lembro, tiver até muita lembrança, que eu trabalhei lá em Pirapora, de restaurante, sabe, a gente passava uma hora, duas horas, eu umas a outra amiga minha, nossa barra no restaurante até três horas, aí a gente vinha comer de de, de acontecer alguma coisa, né? Porque todo mundo já dormindo muito tarde, né? fora de hora. Aí a gente passava quase correndo, sabe? Mas eu, é, eu só lembro que tinha, era bom, sabe? Mas era muito parado esse, esse horário. Olha, hoje ser filho de brutizeiro é brigar por muitas coisas, né? Principalmente pelo Rio São Francisco, que tá aí, amigo. Aí. E ser filho de brutizeiro é brigar pelas causas da cidade. Pela cultura, pela parte das crianças, dos jovens. Essa aí... Ser filho de brutizeiro para mim é uma honra. É uma honra ver essa cidade crescer, é uma honra ver os campos que estamos alcançando, é uma honra ver que nosso povo de Gurtizeiro é um povo que corre atrás, que busca realmente conhecimento. E, para mim, hoje é muito significativo é, ser uma das pessoas que propõe esse fazer artístico dentro do nosso Gurtizeiro, né? que leve as pessoas através da arte, elas conhecerem a arte e conhecer a si mesmo através desse processo artístico. Né? Querido que canto Me sinto bastante filho da terra Eu costumo falar que Buritizeiro é um celeiro de artistas E o que a gente precisa é de fomento à cultura É de políticas públicas voltadas para essa área Eu me sinto muito orgulhoso de ser filho de Buritizeiro Tenho muito orgulho Muita vontade que essa cidade dê certo. Buritizeiro, nosso sertão querido, eu vi, vivo de Buritizeiro, eu nasci na roça, né? Eu vivi da roça, porque nós falamos roça. Porque o que Buritizeiro tem para oferecer para toda a população é alimentos da nossa cultura. Aí eu passava, Samuel, aquele serradão, sabe? Não era rodagem, era estrada. De um lado e outro, tudo mato, sabe? Tudo cheio de gado. Gado corria atrás da gente, a gente largava roupa, jogava quieto, de roupa e subia, escondia, até que chegava lá na casa que a gente tinha que trabalhar, lavar roupa. Ficava lá o dia todo lavando roupa os outros. E eu lavei roupa demais a cavoeira. Mãe era lavadeira e lavava roupa no corpo das Pedras, para nós e para fora, para ajudar no sustento como fonte de renda. E eu costumava levar o moço para ela, desse Corvo das Pedras. E lá tinha um escorregador que a gente brincava muito, era um corvo que tinha muita água, um corvo assim que era lazer para a população de Buritizeiro. E hoje quando eu passo lá, que eu vejo o corvo todo seco, Poluído, a gente sente um pouco de tristeza. Eu pensei que eu pudesse confiar na nação. investir fui de cara, fui pus meu voto na urna. E quando eu acordei, vi cruzado um, cruzado dois, prateleiras vazias, sonhos, fantasias. Tancredo, onde está você? Me disseram então. Que faria uma nova constituição que no país ergueria a bandeira da renovação, bela utopia, fan filosofia, Brasil não dá para suportar, vai vai vai, Brasil cheirar, vai vai vai, sofrer não mais de. Eternamente em peço esplêndido Ao som do mar a luz Do céu profundo Eu pensei